Ele tem as partes positivas, agradáveis. Né? Então, quando nós é, enxergamos qual é a realidade, o é principal, descobrir como que é o real, o o primário. Né? A partir disso, qual que é a secundário? Se nós ficarmos vivendo e enxergando assim, esse assim tem que estar tá bom para nós. Seja a pessoa fala assim, por exemplo, eu sei que existe um mundo divino, toma, mas aqui nesse mundo tem problema. Então é a dualidade na cabeça. Se nós partimos para unificar a aparência com a essência, a gente tem que entender. Seria isso aqui, a gente chegar a existe só um Se eu enxergar que só existe ele vai aparecer assim, limitado para nós, tá? Mas é, aquela, aquele visual dele, ele não pode mais me incomodar. Não, não pode tornar minha vida desagradável. Eu posso, eu, eu posso enxergar essa aparência assim, mas eu não posso mais me deixar é, ser levado De forma a viver é um problema, é, um dor de cabeça, de preocupação com o futuro coisa coisas parecidas. Então, é, o segredo maior que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, o quadro não é exteriorizado. Ele está só na mente. Segundo, é, apesar de ele estar assim na mente, né, eu enxergo ele assim, não vou ligar para ele quando está nada, eu vou saber que está assim, e enxergar um o perfeito. É mais fácil a própria pessoa descobrir esse mecanismo. A ilustração, dificilmente tem a ilustração melhor que essa daqui, nesse caso, do LACS. Quando a pessoa quiser estar, eu vou uma meditação para ajudar a tal pessoa, lembra do LACS. Eu não tenho pessoa nenhuma precisando de ajuda. Se eu achar que essa pessoa está precisando de ajuda, o tempo que eu estiver achando isso, eu só tenho que começar a fazer a meditação, para soltar a cabeça também. Por isso que a, que a meditação, é, nós não podemos marcar tempo, a é, duração. Eu posso é. fazer um minuto, posso fazer duas horas, posso gastar um mês, posso gastar um ano, entendeu? O objetivo, é, primeiro, se ele sabe, se ele descobre que aquilo lá é irreal, a, a primeira percepção disso já tira um pouco aquela ansiedade que ele logo. Certo. Acaso assim, eu fazer meditação para ajudar aquela pessoa e faz, lembra da situação. Se ela vai viver normalmente não constatou nenhuma mudança ainda, o que vai ficar mais forte para ela é que aquilo, apesar de não ter mudado ainda, não é real. Entende o que dizer? Por exemplo, no caso da morte, por exemplo, não existe morte, é uma inexistência, é uma idealidade. A gente sai por aí e ele é um natural que não sei o que, um amigo meu que perdeu um amigo essa semana, certo? Então, a, a nossa estação não impediu de chegar até nós, essa sugestão. Mas internamente nós sabemos que ninguém morreu por nenhuma. Você vai ver não existe a morte, não acabou o assunto, então ninguém morreu. Nem o que vai nascer hoje, nem o que morreu a milênios. É o fenômeno que não existe. Então não tem mais pessoa aí, esse foi, esse não foi. Esse fenômeno da morte é inexistente. Porque Deus é a vida e aqui é agora, tá? Bom, então essa seria a maneira de, de nós associarmos esses desenhos aí da prática. Eu queria salientar aqui o que eu, eu iniciei falando, que fazendo isso aqui, de alguma maneira que é mais uma sequência assim, didática, né? Se começar a fazer, vai haver a alteração na aparência, naturalmente. Mas não, não se indica que nós devemos prender a mente a, a essa alteração. porque senão eu vou a que ele estava para né? Certo? Seria uma coisa se eu tivesse tirado o copo tá aqui. Tá? Deixa, eu vou abaixando o copo? Se eu estiver acreditando que eu vou abaixar o copo, que eu vou consertar o lábio, não está tá adiantando nada. Então eu vou tirar o copo para enxergar que o lado está inteiro. Certo? É assim que nós estamos a meditação. Pode acontecer é, a cura ser instantânea, vai depender muito do envolvimento com esse quadro, treinamento, né? dedicação, tempo que a pessoa tem disponível para isso, interesse que a pessoa tem. Tem gente que fala assim, ah, já sei que, por exemplo, já sei a não existe, então para mim já dá bom fazer isso aí, eu quero se aprofundar, nunca vou viver minha vida numa ótima maneira e tal, né? E tem aquele que quer, quer aprofundar mais, é o interesse de cada um. O importante é saber que é, essa palavra instantânea não deve servir de armadilha para nós. A, a, a aplicação se a pessoa estiver afim de resolver a questão, vamos dizer, Se ela começar a aplicar esses princípios aqui, vai ser resolvida a questão, tá? Porque isso aqui é um princípio absoluto. Tá? Então, como nós dissemos que no início está tudo perfeito, não significa que a aparência já corresponda a isso. Quanto mais dedicação a pessoa tiver ao princípio, essa dedicação não é esforço mental, não. não. Essas ilustrações, se alguém pegou, assim um, é, internamente assim, como é que elas funcionam, é quase que uma passagem mecânica na coisa, né? Aquilo que a pessoa está pensando que o, que o Sol está nascendo ali, de repente tem informado que o Sol não nasce, que a Terra está mudando, há uma mudança assim, de percepção, vamos dizer assim, que não envolveu esforço mental. Tá? Cada um tem que sentir isso. Ficou claro? Não? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? É bom aplicar na prática mesmo, né? Mas, eu não sei se eu comentei já aqui como, como que eu... Como é nós, queríamos? Você ouviu? Deu o você já ter falado aqui, mas quem não ouviu, né? É... Quando que a gente faz isso daqui, o efeito vai tá aparecendo, né? Mas... É... não é sempre que acontece que a gente vê acontecendo sem assim, no, no, no... direto mesmo. Né? O que aconteceu é o seguinte, uma filma que eu trabalhava antigamente, estava uma situação totalmente em desarmonia lá, certo? A, a situação realmente cada problema é, Problemas políticos da época e mais problemas internos da empresa, que depois eu A sala do chefe ficava no canto com a portinha lá, era um que sai gente, grupinho, um discussão, gente sendo mandado embora da firma. Estava um negócio que... insuportável. princípios. Comecei a analisar, fazendo a meditação entrando dentro de si, né, dentro do, do mim mesmo, analisando, cara, essa, essa, essa fílula toda, se, se, essa confusão de gente não está lá fora. Essa imagem está aqui na mente. Né? E fiquei refletindo sobre esse assunto. Porque eu também estava testando os princípios, né. Aí, Aquilo, quando eu lembrava das cenas que eu via lá, elas ficavam vívidas na minha mente. Quase que eu até escutava quatro vozes voz das pessoas outra vez. Tão marcadas que ficavam, né? Então a gente quase que ouvia aquilo. Aí de repente apareceu uma cena na sala, na mente. É, esse tipo de experiência só aconteceu uma vez comigo assim. Eu não precisou de duas, né? é muito mais fácil de explicar o princípio depois de ter essa experiência, sabe? Tá? Porque fica nítido para a gente, o que quer ser. Então, é, eu estava fazendo meditação em casa. Tá? Vamos simbolizar isso aqui de graça, de Bom, na vidraça, como se fosse a minha mente. Quando a realidade vive, eu estou um, hipnotizada, que, que a imagem que a pessoa tem aqui da casa, quem mora em São Paulo, tem a imagem da casa que mora na mente, mas não está lembrando dela agora. Ela está aí dentro da mente. Bom, quando ela sai daqui, o que vai acontecendo? O condicionamento mental vai associando o caminho para o chegar, vai fazer uma transação de, de ondas mentais no inconsciente, até cruzar aquela ela pensa que a casa dela é São Paulo com a imagem que ela faz na casa, ela se identificar cheguei em casa. Difícil colocar em palavras, mas não dá para entender, né? Vamos dizer, quem nunca, quem nunca tinha vindo aqui hoje, estava com essa imagem muito mal formada na mente, não sabia onde era, fica tinha, né? Como né? que eu eu E com essa, ele estava formando o quê? Ele está formando a imagem desse esse Certo? Porão bosta. Tá? Bom. Agora, quando ele for para casa dele, essa imagem, ela está na mente, mista. Como é que é o porão? Vocês observam mais, vocês observam menos. Mas essa imagem formou, fez um equivalente